Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para o capítulo final da história do Brasinca 4200GT. Roda a vinheta. No nosso primeiro capítulo da história do Brasinca 4200GT fizemos um resgate histórico da origem da empresa até o aparecimento da Brasinca, suas atividades iniciais no ramo automotivo, a produção de ônibus com carrocerias de chapas de aço e o desejo da direção da empresa em ter um carro de produção própria, ideia essa que se fundiu com a ideia de Rigoberto Soler em ter seu projeto de carro esporte. Com isso, surgiu o projeto X4200, que virou o projeto Irapuru e teve o seu nome oficial alterado para Brasinca 4200 GT. Algumas personalidades do ramo automotivo, seja de imprensa ou competições, como o piloto Expedito Marazzi, ou do design, como o mestre Ari Rocha, importante arquiteto e designer brasileiro, criador do projeto Aruanda e amigo pessoal de Rigoberto Soler, que será tema de um outro vídeo aqui no canal, participaram informalmente do desenvolvimento do carro. Ari Rocha conheceu Rigoberto Soler quando foi estagiar na Vemag. Nessa época, o carro já estava definido por Soler junto com o designer Rames Melquizo. E a Ari Rocha coube a primeira viagem do carro a convite de Soler, com o protótipo preto, que foi até o Rio de Janeiro, acompanhado de sua irmã. No retorno, fez do Rio de Janeiro a São Paulo em 3 horas e 40 minutos, vindo pela Via Dutra, e teceu comentários de melhoria do produto a Soler. Esse desenvolvimento informal baseava-se em comentários e troca de ideias com a equipe efetiva de desenvolvimento, melhorando as soluções já existentes. A apresentação oficial do Brasinca 4200GT aconteceu no quarto Salão do Automóvel, no pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 13 de dezembro de 1964. No estande da Brasinca havia dois carros, um em display e outro para acesso geral do público. Sua produção só começaria de fato em março de 1965, em função de detalhes a serem ainda ajustados. Ele tinha previsão de produção mensal de 10 carros com preço inicial de aproximadamente 16 milhões de cruzeiros, valor equivalente a 5 Fuscas ou 2 Simca Xambor na época, e estava disponível em 8 cores diferentes, com opcionais de rádio, rodas cromadas, retrovisor do lado do passageiro e cinto de segurança. Além do modelo base... O Brasinca 4200 GT era oferecido com um pacote de preparação mecânica. O carro podia vir com o opcional de comando de válvulas da marca Skenderian, modelo C4, que fazia sua potência subir para 166 cavalos SAE. Sua comercialização e experimentação era feita diretamente pela Brasinca, não tendo rede de concessionários. Sem empenho na divulgação do seu produto, o Brasinka 4200 GT teve sua trajetória prolongada pelo empenho de admiradores, entusiastas e de seu próprio criador. Na edição de novembro de 1965, a revista Quatro Rodas publicou um teste conduzido pelo piloto Expedito Marazzi, onde o destaque foi a estabilidade, considerada fabulosa por Marazzi, e o desempenho quando o carro atingiu 10,4 segundos para completar a prova de 0 a 100 km por hora e chegou a uma velocidade máxima de 193,7 km por hora. Sendo que, segundo as palavras de Marazzi, em condições melhores, não havia dúvida de que o carro superaria os 200 km por hora reais. Marazzi fechou a análise do carro dizendo é um ótimo carro, veloz, surpreendentemente veloz. Não serve para a dona de casa ir buscar as crianças do colégio a 30 por hora, nem para quem não esteja certo de que não pode dominar a máquina. O primeiro comprador de um Brazinca 4200GT foi um gaúcho da cidade de Quaraí. Ele aguardou para retirar o carro na fábrica logo que ele saísse da linha de produção. Pagou adiantado, dispensou qualquer tipo de garantia, Pediu um para-brisa de reserva e foi embora. Depois disso, enviou um telegrama dizendo que o Brasinca era ótimo e nunca mais estabeleceu contato com a empresa, nem respondendo às inúmeras cartas enviadas pela Brasinca. A Brasinca tentou comercializar o carro pela rede de concessionária Chevrolet, uma vez que a General Motors do Brasil era fornecedora da Brasinca, mas apenas duas unidades foram comercializadas deste modo. Uma na concessionária de Araraquara e outra na de Barretos. Ainda na época do Salão do Automóvel, o piloto Walter Han Jr. conheceu o Brasenca 4200 GT no evento e procurou a fábrica para ver se eles tinham interesse em inscrever o carro em competições, tema que vamos falar detalhadamente mais à frente. Em sua visita à fábrica em São Caetano do Sul, se animou em comprar uma unidade. Sadi Moura, então diretor-presidente da Brasinca, era radicalmente contra o seu carro nas competições e teve um desentendimento com Rigoberto Soler, que tinha opinião contrária. A crise político-econômica que o Brasil passou em meados da década de 60, obrigou a Brasinca a encerrar a produção de seu carro, por julgar inviável a produção de um carro em escala reduzida que exigia técnicas artesanais o que não era compatível para uma empresa de grande porte. A Brasinca retornou então à sua atividade principal de ferramentaria e estamparia e se recuperou, Encerrando a década como uma das principais fornecedoras de ferramentas e peças estampadas para diversos fabricantes nacionais de veículos. Perante essa situação, a Brasenco optou por transferir os direitos de produção do carro para terceiros. Com um interesse em adquirir esses direitos, foi criada a empresa STV, Sociedade Técnica de Veículos, tendo como sócios Rigoberto Soler, Walter Han Jr., e Pedro dos Reis Andrade, dono da transportadora Andrade, cafeicultor e tio da esposa de Walter. Após diversas reuniões com a diretoria da Brasinca, o negócio foi fechado a um preço de custo e toda a produção e patente do modelo, incluindo moldes e estoque de peças, foi transferida em 30 dias para um prédio na rua Minas da Prata 215, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Segundo publicações antigas, a Brasinca negociou um valor de 14 vezes o valor de cada carro divididos em uma entrada mais 10 prestações mensais. O direito de fabricação e vendas era da STV e o fornecimento de peças estampadas de reposição ainda ficava sob responsabilidade da Brasinca. Em 1966, a STV alterou o nome do carro de Brasinca 4200GT para Uirapuru 4200S, resgatando o nome de seu projeto de origem. Foram alterados os emblemas do carro para que ele pudesse ter a identificação da nova empresa. O emblema do capô dianteiro e a tampa traseira com o B da Brasinca foram substituídos pelo emblema da STV. A identificação Brasinca dos paralamas dianteiros foram substituídos pela identificação Uirapuru, na coluna C a identificação 4200GT foi substituída pela identificação 4200S e na calota o símbolo da Brasinca foi tirado, não ficando nenhuma identificação no lugar. Os carros fabricados pela Brasinca e pela STV não seguiram uma ordem de número de chassis. Foram montados carros de cores diferentes e quando um comprador adquiria um carro, ele era escolhido pela cor e não pela sequência de número de chassis e montagem, o que gerou uma dificuldade na identificação de qual carro foi vendido pela Brasinca e qual foi vendido pela STV. Quando a STV assumiu a fabricação dos veículos, ela recebeu veículos prontos no pátio, que eram oficialmente Brasinca 4200 GT, e estes foram vendidos pela STV além de peças de acabamento com vidros, gravados com o nome Brasinca, que provavelmente foram montados em Uirapurus e vendidos posteriormente pela STV. Também foram montados carros misturados com peças de acabamento Brasinca e STV, assim como as plaquetas de identificação no cofre do motor. No quinto salão do automóvel, a STV apresentou novidades. Foi apresentada a versão conversível com capota de lona, com dois modelos no estande, que vinham com faróis retangulares e foram dispensados os piscas dianteiros do cupê, ganhou escapamento com saída dupla de um único lado, o painel e maçanetas foram redesenhados e, em lugar da usual grade com friso de alumínio, o exemplar do salão ganhou uma tela cromada. Tinha também um irapuru com faróis e luzes de seta dianteiras circulares. Dando continuidade à produção e venda do Irapuru, foram feitas algumas modificações de acabamento e correção de alguns defeitos na série feita pela Brasinca, melhorando o produto. Todos os modelos passaram a ser opcionalmente oferecidos com caixa de marchas de 4 velocidades, freios a disco e ar-condicionado, além de um novo painel de instrumentos e a versão básica do Irapuru ganhou mais 7 cavalos. Passando a contar com 162 cavalos SAE. Outra versão apresentada também no salão do automóvel foi a versão designada RR1, o Gavião, unidade caracterizada para a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, que foi cedida em comodato para a corporação. Era um modelo único e apareceu no filme Águias de Fogo, que tinha Carlos Miranda, o nosso eterno vigilante rodoviário, no papel de Vigilante Rodoviário O Gavião era um carro de alto desempenho para perseguição para o patrulhamento rodoviário, um modelo furgão, com a mesma frente do cupê, blindado, incluindo os vidros, com duas metralhadoras camufladas na grade, uma possível lenda criada para fins comerciais, acionadas a bordo, além de radiotransmissor e receptor, filmador de 16mm, ferramentas de salvamento e combate a incêndio, uma máquina traseira para transporte de feridos e banco interno lateral para um vigilante. O paradeiro desse carro hoje é desconhecido. O desenvolvimento do modelo exigiu um grande investimento, mas apesar de ter a aprovação da polícia, ele acabou sendo vetado pela Secretaria de Segurança Pública, provavelmente por questões políticas. Algumas metas da STV, planejava-se obter a homologação internacional do Irapuru, dado o volume de produção e outras características que se enquadravam no regulamento da FIA, e, com a ajuda do governo federal, exportar alguns veículos para os Estados Unidos. Os carros a serem exportados receberiam a mecânica do Corvette Stingray a troco de equipamentos e produtos acabados oriundos daquele país. Infelizmente, nenhum desses planos chegou à realidade. De qualquer forma, a STV disponibilizava, além da versão básica, o Irapuru 4200GTS e o 4200GTSS, versões mais voltadas para a competição. O Irapuru 4200GTS possuía câmbio manual de quatro marchas do Corvette e motor com taxa de compressão aumentada para 8 para 1. Além de comando de válvulas Skendarian modelo E2 e três carburadores Weber SJOE, no lugar do Skinner Union, os anteriores SU, resultando em 171 cavalos de potência bruta a 4.800 RPMs. Já o Irapuru 4200 GTSS possuía 180 cavalos brutos e era capaz de atingir os 230km por hora de velocidade máxima, além de incluir diferencial mais longo, freios a disco nas quatro rodas, roda com tala de 7 polegadas e pneus com 210mm de sessão. A STV estudava o novo modelo, que deveria usar o então novo motor 4 cilindros da GM, que ainda não estava definido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 ao invés de apenas adaptar produtos estrangeiros às condições locais. No júri, o integrante mais importante foi inútil Bertoni, que esteve no Brasil especialmente para a ocasião do concurso e considerou o Irapuru como um capo ou seja, uma obra-prima, mesmo o prêmio tendo sido conquistado pelo Puma GT. Nesse momento, começavam as dificuldades relacionadas ao carro o Irapuru não conseguia ampliar seu mercado em função do seu alto custo de fabricação, o que refletia em seu preço final elevado. Outro ponto foi a concorrência com o Ford Mustang, lançamento estrondoso da Ford americana na época, que chegava ao Brasil via importadores independentes com preço semelhante, sendo um produto mais atraente ao mercado. Com isso, o problema de venda começava a mostrar sinais e o Irapuru foi ficando cada dia mais difícil de ser comercializado. Juntando-se a isso, Walter Han Jr. precisou se afastar durante seis meses por orientação médica por conta de um desgaste psicológico e físico excessivo ao administrar o negócio. Enquanto que Pedro Andrade e Rigoberto Soler se empenhavam na comercialização dos últimos carros. Já em 1967, o carro era descontinuado. Era o fim do primeiro carro projetado e produzido no Brasil a ultrapassar a barreira dos 200 km por hora. Os números exatos de fabricação são uma incógnita giram em torno de 75 a 77 carrocerias produzidas, porém o chassi de número mais alto conhecido hoje é o de número 70. Além da carroceria Coupé, foram produzidos três conversíveis, sendo que um deu perda total no transporte antes de ser entregue ao seu cliente, nem chegando ao mercado, e o gavião. A originalidade dos faróis retangulares, no entanto, só se restringiu ao único cupê azul e aos conversíveis expostos no salão do automóvel. Modelos de produção que possuem esse detalhe foram modificados por Roberto Camarota, um ex-funcionário da STV que, em 1968, após a desativação da STV, abriu uma oficina própria para manutenção e modificação chamada TECAL, Técnica em Automóveis. Ele adquiriu peças de estoque da STV, incluindo faróis retangulares idênticos aos que foram montados nos Irapurus conversíveis para o Salão do Automóvel de 1966, que eram oferecidos para substituição aos originais para seus clientes. Uma grande polêmica envolve até hoje o Brazinca 4200 GT, ou Irapuru, com dois outros carros. O primeiro foi lançado antes dele em abril de 1962, desenhado pelo presidente da Studebaker, Sherwood Egbert, o Studebaker Avante. O outro apareceu depois do lançamento do Brasília 4200GT em meados de 1966, com carroceria criada pela Carroceria Touring, de Milão, na Itália, o Jensen Interceptor. Ambos os carros trazem elementos estéticos semelhantes ao Brasinca e ainda gera grande discussão sobre quem copiou quem e se foi um copiado do outro ou não. Na opinião de Ari Rocha, ele acredita não ter nenhuma relação entre os desenhos, mesma opinião compactuada pelo designer Anísio Campos. O fato importante é que o nosso produto foi um ícone no mercado de automóveis. Outro fato importante de ser citado aqui é a relação que a família Seari tem com esses carros. Tudo começou no Salão do Automóvel, no início dos anos 60, quando Célio Seari Jr. foi levado pelo seu pai ao salão e ficou encantado com o carro. Mais tarde, em 1968, quando entrou na faculdade, pediu um irapuru como presente e ganhou um cupê vermelho. A numeração dos chassis desses carros sempre começava com o número 10 e, em seguida, a sequência numeral de fabricação. O então médico, Dr. Célio Seari Júnior teve a oportunidade de ter, durante um período, pois foi vendido, o um carro com o chassis de numeral 1001, o primeiro fabricado. Sua paixão pelo carro o levou a ter cinco unidades e virou uma referência entre os proprietários da marca, e se tornou o presidente do Clube do Irapuru. Após seu falecimento, essa paixão continua na família através de seu filho, o advogado Célio Ciarineto, Neto, que conserva diversas unidades no mesmo local que seu pai começou a guardar essas relíquias. Mesmo não agradando a Brasinca a ideia de ter seu carro em competições, como já foi comentado. Com o auge das competições no Brasil, o carro foi utilizado sim para essa finalidade. Tudo começou quando o piloto Walter Han Jr. foi apresentado ao carro por Expedito Marazzi, pouco depois de ter sido testado para a revista Quatro Rodas. a quem conseguiu um outro carro para que ambos pudessem testá-lo no Autódromo de Interlagos. A bordo do Irapuru em Interlagos, Walter Han Jr. conseguiu completar uma volta em 4 minutos e 15 segundos, cerca de 10 segundos a menos do que seu melhor tempo com o Simca de competição. Então Soler fez algumas modificações superficiais no carro de Walter Han Jr., que estava pintado em um tom de amarelo similar aos Willis Interlagos, e colocou o número 88, pois o mesmo iria competir independente do apoio da Brasenca. Expedito Marazzi e Walter Han Júnior até fizeram uma proposta à diretoria da fábrica de formar uma equipe com dois carros, mas não foi efetivada pela falta de interesse da montadora. Eles participaram dos mil quilômetros de Brasília e das seis horas de Curitiba. A última grande conquista do Irapuru nas pistas, sempre com Walter Han Júnior a bordo, foi o título do Campeonato Paulista de 1966 nas categorias Gran Turismo, Esporte e Protótipo. O prêmio foi entregue após a vitória dos mil quilômetros de Interlagos de 1966, conquistado também com a ajuda de Expedito Marazzi. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do Brasinca 4200 GT. Na semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá!